Na aula de hoje eu irei ensinar um exercício que vai trabalhar não só o teu abdômen, mas também a linha da sua cintura. Eu sou o professor Emílio Júnior, já se inscreve no canal, e já dá esse joinha para fortalecer esse nosso projeto. Passo a passo, pés paralelos à largura do quadril, vai entrelaçar os dedos da mão, dessa forma, fazer este posicionamento. Agora você vai girar o seu tronco, dessa forma, mantendo as pernas voltadas para frente. Gira, sente toda essa região aqui repuxar o abdômen, transverso do abdômen, o abdômen vai endurecer. É tranquilo, é isso que você precisa sentir. Foi, para no centro, aí vai para o lado oposto. A mesma coisa, girou, para no centro, lado direito, isso! Sem te repuxar, para no centro e vai para o lado esquerdo. Mais uma vez, aproveita e me diz de qual cidade que você está, para poder te mandar um abraço, afinal de contas, nós falamos com tantas pessoas e o Brasil é tão grande, não só o Brasil, mas o mundo. Vamos lá! Além de você mandar o seu abraço aí, você também vai me dizer se você sentiu o que eu acabei de falar, que é justamente essa região aqui do teu abdômen sendo contraído. Aí você se pergunta, professor, eu sou intermediário, eu sou avançado, mas eu gostei desse treino, eu gostaria de fazer esse treino, eu posso botar uma carga? Pode, você pode pegar uma garrafa pet, um halter, segurar com ambas as mãos, dessa forma aqui, como eu estou segurando e fazer o giro. Lado direito, mantendo, para, lado esquerdo, parou no centro, lado direito, para no centro, lado esquerdo e para sempre no centro. Erros que não podem ser cometidos. Sem peso, você não pode cometer o erro de pegar e fazer isso aqui ó. Isso daqui não está certo, tá bom? Não é o objetivo. O objetivo é você fazer, devagar, girou, para e girou, para no centro. A mesma coisa com peso. Você vai pegar, também não vai fazer o um movimento rápido assim não. Você vai parar o peso aqui, girar para o lado direito, parou, girar para o lado esquerdo parou, isso é o que você vai fazer com o peso, só esse pouquinho que eu estava aqui demonstrando, passando, explicando, esmiuçando para você, já senti bem a musculatura sendo trabalhada, então vai lá nos comentários, me diz a cidade que você está falando ou o país que você está e me manda um abraço né, afinal de contas o professor também sente saudade de muitos de vocês, obrigado galera, muito obrigado mesmo pelo carinho não deixem de assistir os outros vídeos e conto com você aí no canal. Até nosso próximo encontro.